Mar, sobem os teus sulcos em espadas e abolina, os quais a escuridão num instante declina. Em glaucos fortes, grandes e adormecidos. E amainam as dores dos meus olhos feridos. Tu teu âmago, exalas a fragrância da marzia. Do teu ventre, os peixes, não são o que te farte. Sinto que te desejo e quero desposar-te. Porque o refluxo, o refluxo da tua ditosa imagem. Da tua abençoada seiva, esquiva e sem dosagem de, lixo, de, -me. de tanto te amar em silêncio e em segredo Deixa o pescador te abraçar -me. E das tuas entranhas poder retirar O pão que o diabo amassou Com as redes que o próprio arquitetou